E aí galera, aqui é o Pepeco. Antes de começar o vídeo, eu queria que vocês soubessem que esse vídeo não é muito Fanny Moments porque ele é mais eu abrindo Supply Drops raros. E pra vocês saberem, eu gastei mais de 1.300 Crypto Keys que eu tava juntando desde um pouco antes do fim de semana que teve de Double Crypto Keys. É, e uma coisa que vocês vão provavelmente se perguntar é por que meus amigos demoram tanto para saber o que eu ganhei no Supply Drops. Isso é porque eles estavam me assistindo em uma live stream no YouTube, por isso tem um pouco de delay às vezes. É, por enquanto é isso, então eu falo com vocês um pouquinho mais no final do vídeo. Falou. Oh, vou começar a abrir o supply drop agora, velho. Calma aí, vou botar no seu canal. Nossa, oh, velho. Convidei. Convidei Cadê o.. o calma vezes. aí, calma, que eu tô abrindo o supply drop, pelo amor de Deus. Calma, prego. convivi. Nossa, velho, nem acredito, quanto tempo que eu não abro o supply drop. <risos> Assim, para para você não spoiler, spoiler, é, não comemora para para para para para para para só para tá, falar que para para alguma coisa, mas não vou falar o para fechou? Não, não, tá não, não, é para que... é você falar nada. para para para para para para para para para para para para para para ele ganhou. Fala que é mentira, não, vai, otário. Ah, que coisa eu feio ela. Eu tenho ela, você sabe. Eu feio <risos> <risos> ela, você não Deixa eu perguntar um negócio: vocês tem a marcha? Ah, tá, Eu tenho, Eu tenho, eu tenho. Deixa eu, eu tenho falar, deixa eu, eu falar. De eu juro por Deus, essa arma corpo a corpo que eu menos queria. Puta que pariu, mano, não, não, não dá pra você dar ninja com ela, tá ligado? Ela é enorme, mano, não quero, eu quero um bagulho pequeno, não quero um troço. É, eu sou <risos> tonto. Entra, É de 10 pontos ou de 30? De 30. Tá vendo a cor azul, viu? Não, cara, José. Ah, Ai, é que pariu, mano. Ai, puta que pariu, mano. Meu Deus, de novo. Serious, serious weather. Forçou? Ganhou outra arma grande, o baseball bat. Ah, vai ser. Que... Mano, sti muito assustador. <risos> Nossa, que craque isso, é uma bagunça. Calma. Calma. Ah, vou abrir também, na moral. Não, na moral. O barulho disso é muito foda, Isso tá com a cabeça toda. Mano, puta que pariu, velho. Você tá me zoando, tá ligado? É, tanto tempo lutando essas merda, pra em 3 minutos você gastar. É, então, eu não sapa nada, sapa dois bagulho que eu não queria. Velho, eu ganhei duas armas corpo a corpo que eu não quero, puta que pariu, velho. O mesmo, o bet até que eu queria, mas nem tanto, eu prefiro a range até. Uhum. Uh, nossa, velho, só tô ganhando roupa. Quero ficar, eu jogo pelado, mano, eu quero ter uma arma foda. Tá falando, Uou, mano, ganhei a Jam pra Argus, velho. Que calma foda pra né? Argus. A título. Ah, não. A roupa faraó pra tiazinha que eu uso. Tiazinha. Ai, velho, eu quero ganhar mais alguma coisa, mano. Mais uma só. Por favor. Vai, jogo. Aí ah, eu ganho repetido. Nossa, me mato. Nossa, velho, as armas que eu mais uso. Eu tô ganhando camuflagem pra elas, velho. Eu tô adorando eles. É. Ai ah, meu deus é. do céu, vá pra puta que pariu Catei <risos> Ai meu deus, eu tô com 3 armas Arrondin, <risos> você pegou Arrondin Peguei Arrondin Caralho <risos> Velho do céu Eu abri duas mil pra tirar uma arma, o maluco já tirou 3 Então, com 1.200 <risos> Ah, uh, mais ou menos, véio. não queria muito também. Imagina eu, né? eu ganho mais uma coisa ainda, velho. Nossa, que delícia que é abrir esse playroom. Puta que pariu. Faz um milênio. Tem tá delícia, mais de Meu Deus! Ah, vai se fazer. Não, tô brincando, ah. eu tô zoando. tô zoando. Nossa, <risos> <que porra. risos> é. É. É. Imagina, velho O cara ganha 4 aí, depois abre mais uma 5 Puta, não, juro, juro, juro, não, juro, eu juro, agora é verdade uhum. Eu não vou te matar, isso sim Eu é juro, verdade. por Deus, eu juro, por Deus Nossa Ah, que... Que... ah mano Nossa. Puta, Que merda o maluco tirou mais que eu, abrindo um e eu abri quatro Velho Eu tô com quatro anos tem... corpo a corpo, velho O cara já tem mais que eu e não abriu nem, nem, nem menos que a metade que eu já abri Ai, velho do céu, mano nossa, achar que eu ia ganhar mais uma, velho, Juro por deus Oh, imagina que eu ganho ia... 5, velho NÃO! PUTA! Cala ah! a boca Cala ah. a boca, pera Cala a boca, Imagina se eu ganho 5, pronto esse jogo velho ah, amo esse jogo eu amo filho, esse filho, jogo mano o prago tem cinco deixa eu ver quando eu, eu filho, tenho eu tenho quase todas velho. qual Você que falta aquelas mãe, duas facas borboleta só não querendo te deixar tão triste assim mas falta mais véio. falta um 4. <risos> esperança é o último que morre. Não é não. O último que morre é o Bruno. <risos> <risos> o último que morre é o Bruno. <risos> <risos> é, bitch. <risos> Velho, eu amo essa arma. Boa, gênio. Toma, no dente. <risos> Ai, quem tá com a Ranch também? você caralho Bitch Ai, de novo, para Mano, eu sou muito bom com a Ranch, velho Ai, velho, o Ranch é muito foda, velho, caralho Melhor arma do jogo Pau no cu da crossbow, que é o Ranch, mano Achei o Ranch, velho Só aí, Zeus, mas ah, eu... eu... eu... A gente vai ter, vai ter muita encrenca aqui, aí mano? Então, A gente vai encontrar vamos. vários caras, vamos destruir encrencar. eles. É, vamos bater neles até eles morrerem. Eles morrer. Vamos matar esses é caras. Onde eles estão? Vou bater neles. temos mapas. temos mapas. É. Vamos. Vamos. Você precisa ser muito sneaky. Sneaky. Dá pra sneaky. você leitar sneaky. fazendo assim. <risos> tipo... O comigo me matou, mas não matou você. Ai. É, não é legal. É <risos> só de range ali, velho. <risos> Ai, velho, quase que eu matei. mano. Oh, caralho. Vindo? Meu tá... isso Olha isso, olha isso. Traz, traz. Olha. Olha isso. Que da hora, que da hora mano. Ouçam os caras cara gritando, você tá ouvindo? Nossa, que da hora, como um imposto né? É, mano Nossa, vou descer Ai, um não. pau no cara aqui, cadê? <risos> Literalmente, <risos> passa aqui, passa aqui <risos> Bitch Nossa, ele foi ele foi barulho de, de Strike, tá ligado? Home run, quando você mata o cara, velho <risos> Ah, velho, caralho, que lindo Ah, <risos> <risos> Strike <risos> Ai, velho, que arma foda, mano O é. Cara tava com a minha erondinha, ai que viado. Pega aqui a Arondinha aqui, ó Yeah brother. Mano, é Alguém bom. vai se ferir muito aqui, hein? Eu Esse cara Nossa, Eu tô pegando é. essa morte aqui! pau Alguém vai se ferir muito aqui Eu É, é. Eu também <risos> oh, Nossa, peguei Vai, Otara! Então, galera, como vocês podem ver, eu, infelizmente não consegui gravar gameplays com todas as armas nesse dia. Então, eu coloquei minhas primeiras reações das minhas armas favoritas e as kills mais engraçadas com elas. Vocês ainda vão ver gameplays com a espada e o suco inglês em outros vídeos que eu postar no futuro. E só pra vocês saberem, eu não coloquei nenhum tipo de efeito sonoro nas kills com as armas novas, ou seja, são os sons originais do jogo que deixam as kills ainda mais engraçadas. Então, é isso tudo que eu tenho pra dizer, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, eu agradeceria que vocês deixassem um like e compartilhassem o vídeo por aí, porque eu demorei bastante para juntar tanta criptoquia assim. É, obrigado pelo apoio, continua assim, valeu, falou e até mais. Prego, manda essa putinha tirar as roupas do meu boi. <risos> <risos> Nossa, parece um cavalo freando um carro <risos> O quê? Um cavalo freando um carro <risos> Parece um cavalo freando um carro <risos> Caralho eu penso o cavalo sentado lá ali, ó, o pé, tá ligado, com tudo no freio aí, tipo, ah! tá ligado, que o pensei no bom jack, mano.